Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions Internacional, do BTG Pactual. E começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você com o cenário econômico internacional e os mercados globais. Para o episódio de hoje, eu trouxe o tema Diversificação Global. E para isso eu trouxe aqui nos estúdios do BTG Pactual, José Tolipan, Portfólio Manager do time local, e Ricardo Costa, Portfólio Manager do time internacional. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Obrigado, Carol. Obrigado pela, pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho, é, a gente vem falando muito sobre o mercado internacional. Né? Então, vamos falar um pouquinho, que eu acho que é importante a gente falar sobre diversificação global para os nossos investidores aqui brasileiros. Ricardo, vamos começar por você, para falar de né, alocação internacional. Conta um pouquinho para a gente como é que essa construção de um portfólio internacional, o que, que dentro do, dos fatores econômicos lá fora influenciou para essa construção de um portfólio? Legal, Carol. Não, boa pergunta. Esse processo de consumo de portfólio no final das contas ele é bem antigo, né? E bastante complexo, né? De certa de certa maneira, né? Se a gente avaliar historicamente a, a, a economia, né? Americana, ela teve de certa maneira sendo bem simplista, né? Duas classes de ativos principais, né? Renda fixa e renda variável, né? E ao longo do tempo, né? Naturalmente com a modernização do mercado de capitais a gente foi desenvolvendo outras classes de ativos, né? investimentos alternativos, né? dentro dele mercado imobiliário, hedge funds e por aí vai. E historicamente, né? a renda fixa e a renda variável tem um, um track record, né? uma, uma, é, dados de risco bastante longos. Né? É, e por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha desde lá de trás, né? desde o início de 1900, a gente vê que o que funcionou muito bem de alocação no mercado internacional foi uma alocação principalmente em renda variável, né? mas também combinada com ativos de renda fixa de boa qualidade. Mas sempre nessa carteira, combinação dos dois ativos, tem uma preponderância do risco de renda variável. E por que, que isso funciona dessa maneira? Né? Porque se a gente olha um pouco do contexto de renda variável, o retorno desse ativo ele vem principalmente do crescimento de lucro das empresas. Então, à medida que a gente avalia um contexto da economia americana, que tem um mercado privado super eficiente, né, um mercado super competitivo, né, inovador, e com uma capacidade de geração de resultados muito grande nas empresas, à medida que a gente orienta o nosso portfólio para ter exposição a esse tipo, a gente é muito bem recompensado. Né? Então, comumente, a gente viu um uma carteira explorar essas duas, essa combinação de duas classes. Né? Então, uma exposição à renda variável e uma exposição à renda fixa com papéis de boa qualidade. Porque uma vez que a gente é, se encontra né, num cenário, vamos dizer assim, de recessão ou de uma incerteza é, é, com relação à economia, normalmente a gente vê uma fuga de capitais para ativos seguros. Né? Então, renda fixa de boa qualidade... Por exemplo, títulos do tesouro americano. Então, essa combinação dos dois ativos, né, no momento de incerteza, acaba tendo um efeito positivo na parcela de renda fixa. E no momento de, de rally, né de bull market, acontece o efeito oposto. Né, os investidores procuram ativos de risco e renda variável tende a ter uma performance positiva. Então, historicamente, no mercado internacional, a combinação desses dois ativos funcionou muito bem. Naturalmente, a gente está sempre avaliando né, se daqui para frente vai continuar dessa maneira. Né? Mas isso funcionou, e é, também a gente foi sempre aprimorando os instrumentos no decorrer do desenvolvimento desse mercado. Né? Mas sendo bem... bem uhum. né, tentando resumir, né, é, é mais ou menos assim que a gente tende a navegar. Não, muito bom, obrigada. E, Tolipa, Trazendo isso né, na construção no Brasil, né? O que, que de fundamentos econômicos difere? O comportamento é diferente? Como é que como é que é feito isso para um portfólio local? Então vamos lá. Eu acho uma excelente pergunta. Uhum. É, se você for olhar a, a teoria econômica por trás, né, e a teoria de construção de portfólio, ela é a mesma, né? A gente inclusive importa muito lá de fora. Eu uhum. acho que o que diverge é, é o contexto local, né? considerar o Brasil dentro dessa economia global. É, nós somos um país emergente, né? então tem algumas dinâmicas que são é, diferentes do que a gente vê lá fora. Né? Então, acho que a primeira delas é o nível dos juros. Então, a gente é, passou por um, por um período recente com juros muito baixo no Brasil, a né? Selic chegou a 2%, hoje ela é 13,75%, mas se você for olhar numa janela mais longa, né? a gente vem construindo é, uma, uma queda nas taxas de juros de uma forma que a gente entende até que ela é, ela é bastante estrutural, mas o desenvolvimento né? do mercado de capitais e da, e da modernização dos portfólios, ele vem muito né? Na, nessa atuada de, de queda é, nas taxas de juros de juros. Né? E a outra coisa é o Brasil inserido no contexto global. Né? Então, uhum. acho que diferente do que o Ricardo colocou é da maneira como funciona lá fora, né? é o, o, o portfólio mais convencional, né? que é o portfólio que tem alocação em renda variável e alocação em renda fixa, ele Praticamente serve como é, um neutraliza o outro né, em termos de risco. Né, como uhum. o Ricardo colocou, né, no, normalmente quando a, quando a economia vai bem, é, as taxas de juros estão abrindo né, e, é, e, e a renda variável está subindo. Então, uhum. você perde um pouco de dinheiro na renda fixa, mas compensa na renda variável. Quando a economia vai mal, o mercado começa a precificar uma recessão, a bolsa cai, o juro fecha, você ganha dinheiro. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Né? Aqui no Brasil ele, ele é ou você está num, num, num humor mais positivo, né? E aí tudo está indo, tá indo bem, a gente vê as taxas de juros fechando, a bolsa subindo, normalmente até o câmbio apreciando, ou você está num humor mais negativo e, e os ativos vão para o outro lado, né? Então, eu acho que feita essas ressalvas, né? A gente consegue construir é, um portfólio, né? É, considerando a mesma teoria, só que a gente precisa né, tropicalizar ele um pouco, uhum. né? para considerar né, é, as idiosincrasias do Brasil. Né? E acho que, né, acho que você vai chegar nessa pergunta, o passo que a gente está agora é, é como a gente consegue importar retorno lá de fora também, né, mesmo com esse desafio do, do juro alto aqui no Brasil, das oportunidades que a gente vê do mercado local também. Interessante, obrigada. É, e entrando um pouquinho agora, é, é importante a gente contextualizar em questões de fundamentos econômicos, porque os mercados se comportam de forma muito diferente. Né? Então, acho que é importante aqui para quem está assistindo para entender essa diferença. Eu acho que é importante também a gente mostrar o, a representatividade do Brasil né, no mercado global. Ele representa apenas 1% né, dentro do mercado global. Apesar dele ter um PIB relevante dentro da América Latina, ele no global ele é muito muito pequeno é né? uma representatividade muito pequena e apesar disso os investidores brasileiros têm um vez muito de investir continuar investindo no Brasil né é, nos ativos brasileiros que eu acho que eles se sentem seguros né? de uma certa maneira porque conhecem bem mas o, o ponto que eu ia chegar e aí queria falar um pouco assim para para vocês dois né nessa questão da correlação aqui falando só dos, dos ativos locais né é, Tulipan, você fala um pouquinho para gente dessa, dessa correlação, assim, como é que funciona, entrando agora um pouco mais detalhado, essa dinâmica aqui no Brasil, por favor. Não, é, eu, eu acho esses dois pontos muito uhum. interessantes. Né? Eu acho que começando pela correlação, depois a gente volta para o outro. É, um pouco do que eu comentei, né? os ativos locais eles tendem a ser muito correlacionados, né? positivamente uhum. correlacionados. Né? Então, uhum. é, você gerar uma, uma diversificação, na carteira é aqui só com ativos brasileiros. Ele é um desafio, dá para uhum. fazer? Dá, a gente até tem, tem alguns estudos, é para isso. Mas é você introduzir o elemento internacional, você está colocando outro tipo de risco, né? E que se mexe com, com é, variáveis que não necessariamente vão afetar é, é aqui no Brasil ou coisas que acontecem é, aqui no Brasil que não tá acontecendo lá fora, né? Então, quando a gente introduz. É, bolsa americana ou hedge funds lá fora, é, você tem um benefício da diversificação, né? uhum. além do benefício do, do retorno que a gente acredita é, é, que pode acontecer também. Né? Tem é, um, uma outra questão que é um pouco mais técnica, né? mas como o juro no Brasil é muito alto, né? é, se você é, envia dinheiro para fora né? e faz o RED né? para reais, né? você ganha esse diferencial de juro, né, uhum. Então, você tem a oportunidade de ter é, é, a exposição lá fora, você está exposto ao retorno, é, esperado lá fora e você não, não deixa de abrir mão é de boa parte do juro, né? Se você fizer o hedge bem feito, né? É, em relação ao outro tema que que ele é super interessante, né? A gente, acho que a gente tem que abordar por que, que o investidor brasileiro ele tem tanto esse viés né, de, de querer investir no Brasil? Né? Uhum. Acho que tem razões históricas para isso, né? como eu comentei, o juro é muito alto, né? então sempre foi muito confortável você investir no Brasil, financiando a dívida pública. Né? Era um risco relativamente controlado, pelo menos em moeda em moeda local, é, você é muito bem remunerado por isso. É, então esse home bias, eu acho que uma boa parte é explicada. É pelo, pelo nível da taxa de juros, é, mas tem também a questão de você querer investir onde você tem maior familiaridade. Né? Uhum. Então é natural, assim, a gente é, quer investir no Brasil porque a gente conhece aqui o Brasil, a gente conhece as empresas, né? a gente sabe né, é, no que, que a gente está colocando o nosso dinheiro, assim como investidor em qualquer outro país emergente, outro país desenvolvido vai ter o, o viés de querer investir é, dentro do seu país, mas se você tiver um olhar mais global, de fato o Brasil ele representa muito pouco do do aqui no gráfico do market cap global, mas se você pegar do PIB global também não é muito diferente disso, uhum. né? Então é, eu, eu gosto de fazer a associação de é, o Brasil ele é um dois do PIB global, né? Um do market cap global. Você investiria é, dentro do Brasil num único estado que representasse um uhum. dois do PIB? Não, eu quero investir no Brasil inteiro onde tiver, onde tiver as melhores oportunidades, né? Então a gente tem que ter um, um, um olhar é, de procurar as melhores oportunidades do mundo inteiro. né? E aí eu acho que tem chegando num, num último ponto, vou passar a bola para o Ricardo, que é, é você precisa ter o know-how, é, a capacidade de selecionar esses ativos, né? porque não, não adianta só a gente chegar nessa constatação, e aí a gente chega lá fora, não tem a estrutura, não, não tem é, a tecnologia, a sabedoria, a experiência uhum. para saber no que investir. né? Então a gente usa muito né, esse intercâmbio que a gente faz entre o time local e o time internacional, é, para pegar emprestado né, toda o trabalho que eles fazem é, e importar isso para os clientes que estão investindo a, aqui no Brasil também. É isso é até um ponto interessante é, porque vocês trabalham né, acabam tra estão no time de portfólio solutions e trabalham em conjunto e tem um intercâmbio aí de inteligências tanto do internacional quanto do local. O Ricardo já trabalhou no, no local, né? agora está no internacional. Então, acho que ainda dentro desse tema, Ricardo, agora olhando para o portfólio internacional, né? dentro do que o Tolipan levantou aí de, de importância, como é que você, o que, que você acha que tem que destacar? Você que já passou do, nos dois, né? No, tanto no local e agora está no internacional. Legal. Não, boa pergunta, Carol. É, e eu acho também essa pergunta, no final das contas, né? vai muito né, nessa questão de como como lidar com a gestão de carteira customizada, uhum. né? porque é muito do, do nosso trabalho né? e no, do, do nosso dia a dia não é só, né? não é apenas você entender o mercado e entender a melhor carteira, né? mas é também você entender o cliente. Uhum. Né? Então quer dizer, entendendo a cabeça do cliente, a tolerância do cliente, né, a necessidade do cliente, a gente consegue filtrar esse mercado internacional que é extremamente complexo, né, que a gente tem diversas estratégias lá fora, e trazer, como o Tolipan bem mencionou, né, com o que ele está mais familiarizado. Uhum. Né, e com aquele investimento que, no momento difícil, que qualquer investimento tenha risco, vai ter o seu momento difícil, o cliente tem a compreensão de manter na carteira, né? não resgatar na hora errada E pegar uma melhora do resultado uhum. né? Então isso é fundamental Entender o cliente entender o mercado Eu Acho por isso que um banco né? latino-americano Com uma presença internacional Consegue oferecer esse, esse tipo de, é, de serviço Muito em conjunto né? As equipes sempre trabalhando junto é, Até complementando isso Que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia Não necessariamente um cliente que é conservador no Brasil Ele vai ser conservador nos Estados Unidos Porque um conservador nos Estados Unidos Ele é. tem 20% de ações é. no portfólio e, às vezes, um, o conservador aqui no Brasil não vai ter esse estômago para aguentar os 20% de ações lá nos Estados Unidos, que tem uma dinâmica completamente diferente, como você já, já destacou. Né? É. É, esse é um excelente ponto, né? porque no final das contas a gente estava falando Pô, o que, que funciona na carteira internacional? Uhum. Renda variável. Né? Então, uma carteira comumente usada lá fora é uma carteira 60% renda variável, 40% renda fixa. Você falar isso para um investidor brasileiro, vai ficar de cabelo em pé, né? 60% tem da variável, meu Deus, está maluco. Uhum. Então, quer dizer, isso é, é realmente, né? É, muitas das coisas não é a, adequado. Não, o investidor brasileiro ele tem a sua característica, né? ele uhum. tem o seu, entre aspas, né? o seu, seu arquétipo, né? o seu jeito de pensar. E a gente tem que traduzir o mercado lá fora para se encaixar isso. Isso né? é muito importante. É. E eu acho que um ponto legal do, do slide que, que você estava tá mostrando o seguinte, né? da, da correlação, é que o mercado internacional sendo né? extremamente é, é, complexo e profundo, a gente consegue encontrar os instrumentos que não só sejam adequados na, carte... na cabeça do investidor brasileiro, mas também adequados na carteira do investidor brasileiro. Uhum. Né? Então a gente, por exemplo, em conjunto com, é, com a equipe é, local, a gente sentou junto e, e tentou traçar né, uma estratégia que fosse é, extremamente descorrelacionada, né, bastante correlacionada aos fundos multimercados aqui do Brasil. É porque a indústria multimercado, né, e aí também falando um pouquinho do tempo que eu trabalhei né, no, no lado local, a gente sabe que ela tem uma correlação alta, não só entre si, mas como essa tabela mostra. Uhum. Né, o índice FMM, que é o índice agregado dos fundos multimercados, tem uma correlação alta com todos, quase todas as classes de ativos brasileiras. Né, então, quer dizer... Tem alguns instrumentos lá fora, né? alguns entre aspas, né? fundos multimercados lá fora, que podem trazer uma correlação baixa. E por que isso é tão importante? Né? Até no, no, no outro slide, né? Até, desculpa uhum. é, pegar um pouquinho a apresentação, claro. Carol. Mas é, a gente contextualiza a importância de ter investimentos descorrelacionados. Né? No final das contas, todo o nosso trabalho de construção de portfólio é buscar descorrelação. Mas não é uma descorrelação ingênua, né? porque muitas vezes basta né, você olhar um histórico de números, você consegue achar uma descorrelação lá. Não, pelo contrário, é a descorrelação de fundamentos, né? É descorrelação uhum. de geografia, é descorrelação de risco de fronteira. Né? O cliente ter o dinheiro dele lá fora tem um risco Sim. totalmente distinto de ter o dinheiro, por mais que esteja investido né, internacionalmente aqui no Brasil, é outro segmento de risco. Né? Então, quer dizer, é, buscar essa descorrelação eficiente é extremamente importante. O que esse gráfico contextualiza, e aqui a gente pegou né, do, da Bridgewater, né, que é uma grande gestora internacional, ele avaliou, né, no final das contas, uma combinação de diversos ativos. Né, no eixo X, ele coloca o número de ativos né, que ele colocou nesse portfólio simulado. E é, no eixo Y, né, da esquerda, ele traçou qual que é a volatilidade desses ativos combinados em uma carteira. E é curioso ver né, que a linha vermelha ela considera ativos só de uma correlação 0.6, que é uma correlação relativamente alta, né, se você avaliar. E é interessante ver que à medida que a gente coloca mais ativos num portfólio, por mais que eles tenham uma correlação de 0.6, o benefício de diversificação que se dá aqui nesse gráfico pela redução da volatilidade, ele chega num limite muito rápido e num limite muito pequeno. Então, quer dizer, você vai aumentando o número dos ativos, na linha é. vermelha né, de correlação 0,6, e você atinge né, quase 9%, 8,5% de, de volatilidade e para por aí. Mas quando você coloca ativos de uma correlação muito baixa, né, vamos colocar a, a linha laranja, né, amarela, como, como exemplo, basta que você coloque 5 ativos, a sua volatilidade despenca. Uhum. Porque, à medida que um ativo está subindo, outro ativo, por outro motivo, está caindo. À medida que um ativo tá, né, tem uma queda muito forte, o outro está de lado. É, então, essa combinação de ativos ela é muito benéfica para o investidor, né, para a carteira dos clientes. E é isso que a gente busca, agregando o mercado internacional para os nossos clientes locais. Mas, de novo, né, entendendo a cabeça é, do investidor brasileiro. Né, uhum. Isso que é, o, é, é também o fundamental. Né. Acho que aqui também contextualiza, Exatamente. né? O... É, esse <risos> é, no final das contas é, é onde a gente encontra, uhum. né, esse tipo de, de correlação baixa, né? Então quer dizer a linha destacada aqui embaixo, né, é o MSCI que é o índice agregado de ações internacionais, você uhum. é, repara, né, que a correlação do MSCI com os ativos brasileiros, ela é muito baixa, né? Ela é muito uhum. é, é, até chegar a ser negativa, né, em alguns uhum. é, comparado com algumas outras classes, né? Então isso é fundamental, né? Se eu puder até extrapolar, né, fazer uma analogia que eu gosto, gosto muito de fazer, eu acho que essa combinação ela não é trivial. Uhum. Né? Eu acho que o, o Santucci, em outros fóruns, ele compara muito jogador de futebol. né uhum. eu gosto de comparar com, com música. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que o Raul o, o Seixas misturou Elvis Presley com Luiz Gonzaga. Né? Uhum. Um negócio totalmente impensável. Aqui é a mesma coisa. Né? Uhum. Quer dizer, a gente não vai misturar... Não dá é para misturar o Elvis com a Anitta, né? mas uhum. você vai misturar lá né? um, um, um baião com um, um, um folk americano, dá para tirar uma música boa. Né? E aqui é a uhum. mesma coisa, tem que estar em sintonia. Né? Em sintonia também com o ouvinte, né? ter alguma melodia adequada. Né? Então a gente buscar esse fine tune, né? o que funciona, o que não funciona, é um pouco do nosso dia a dia em conjunto também. É, com toda a equipe do local, né? É, e tem que, se eu puder complementar, claro. tem, tem que fazer de uma forma que, que seja eficiente, né? Então, uhum. é, o, o Brasil, ele claramente tem uma vantagem, né? Porém, a gente ainda tem um nível de juros mais alto, né? Do que o resto do mundo, uhum. né? De, de você investir na renda fixa, né? Então, uhum. é, é a parte onde você usa o seu o viés local, né? De investir onde tem familiaridade a seu favor, uhum. né? Então a, a gente tem conforto com a nossa dívida pública, então é natural que a gente tenha uma alocação em renda fixa. Lá fora, né, quando a gente vai falar de bolsa, né, a gente vai buscar crescimento. Né, uhum. Nos últimos anos, né, independente do que a gente está vivendo agora na conjuntura atual, os últimos anos, né, quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, né, foi uma grande potência em termos de crescimento, né? Principalmente alguns setores específicos, né, foi o caso do setor de tecnologia, né? É. Então, é uma maneira de você buscar crescimento no mundo descorrelacionado com o que a gente tem aqui no Brasil, porque por exemplo, esse setor de tecnologia é um setor que é pouco explorado é, dentro da nossa bolsa, né? a gente tem poucos nomes, se você quiser ter uma posição é, relevante setorialmente, uhum. né, é, você vai encontrar muito mais lá fora do que aqui, né? então uhum. você tem a, é, a capacidade de internacionalizar, eventualmente fazer em outra moeda é, e, e de ter uma diversificação setorial em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, que é um país que... Ainda tem muitas empresas de commodities, de varejo, de consumo. A gente está chegando lá, vamos criar outras empresas de outros setores, mas é, lá fora isso já existe. Né? E, e até, desculpa interromper, Carol, mas Não, acho tá. que esse, esse ponto todo é super importante, porque a combinação uhum. dos dois, ela permite explorar o melhor dos dois. Então, quer dizer, você ter né, um pouco mais de renda variável internacional, por exemplo, né, você pode explorar ainda mais o seu risco de Brasil. Né? Então, quer dizer, a combinação que é o, é o fundamental. É, o cliente brasileiro, Sim. naturalmente, ele tem que ter uma parcela grande atrelada a Brasil. Né? É. Porque o gasto dele está aqui, né? uhum. em grande parte. Né? E você ter essa, essa complementaridade permite explorar ainda mais, né? de maneira ainda mais eficiente, o risco Brasil. Né? Que você uhum. também é muito bem recompensado para isso. Né? É interessante isso, essa complementariedade, é importante que, é, é interessante de, tá, de em vocês, né, o, trabalhando em conjunto e estar tá trocando isso, que eu acho que traz uma eficiência para um portfólio de uma maneira, né, olhando holisticamente, é, muito boa. E até ia perguntar, aproveitando esse gancho, se vocês já fizeram, né, algum estudo olhando holisticamente o portfólio de um cliente, entre a locação né, de renda variável, desculpa, renda variável não, em o local internacional, porque eu entendo que o, o investidor brasileiro ele está aqui ele tem os gastos o passivo dele é em real mas também dado todo é, é isso que a gente está falando é também importante diversificar né uhum. é, tanto regionalmente quanto setorialmente então é, eu acho que assim, esse tema é, dá para a gente ficar aqui a tarde inteira uhum. né porque é, tem várias variáveis que a gente precisa considerar né é, a gente aqui ainda nem falou de câmbio uhum. né mas é sempre um até um tema mais polêmico né uhum. Se você, é, é, em que momento você tem que enviar o dinheiro para fora, faz sentido na carteira local ou não. É, mas eu acho que um, um ponto importante é que é, você bater sempre no conceito. Né? Uhum. Porque se a gente for fazer, e, e eu e Ricardo e o restante do time já fez vários estudos, é, a janela é muito importante. Uhum. Né? Se você faz um estudo nos últimos 10 anos... É, o S&P nos últimos 10 anos deu 13% ao ano em dólar. Né? Uhum. Então, é, para isso, é, concorrer com algum investimento aqui no Brasil foi muito difícil, uhum. mas é, eu não sei se os próximos 10 anos serão do jeito que foram os últimos 10, ou, ou será que vão ser mais parecidos com, com o início da década, né, da década de 2000, que foi um período melhor para países emergentes? Então, essa é uma discussão que... Que a gente ainda tem que é, aprofundar mais. Uhum. É, mas eu, o, o que eu acho que dá para a gente dizer assim, com, com os números que a gente tem, e que, e que é uma coisa que ficou muito evidente né, nos últimos anos, é que lá fora você conseguiu montar uma carteira muito eficiente usando índices. Né? Uhum. Então, o próprio S&P, né, como eu comentei, teve um retorno fantástico. Né? Aqui no Brasil, o nosso índice ele não foi eficiente. Né? Uhum. A gente está passando por um período nos últimos anos em que ele está sendo até mais eficiente do que uma carteira de, de, de gestão ativa, de, de gestores mais é, com característica de velho investe, mas isso não foi verdade nos últimos 10, pelo contrário. Né? Então, a gente sempre compara, né? Será que é melhor ter é, o SP lá fora, que é um, um índice passivo, mas muito eficiente, ou bons gestores locais, né, que uhum. vão conseguir gerar alfa em, em relação ao índice? E a verdade é que, na maior parte das vezes, a gente chega à conclusão de que é importante ter os dois, né, uhum. é, porque gera se retorno de formas é, bem descorrelacionadas, né? E lá fora, acho que teve um veto a favor enorme, porque. É, o, a gente vê as economias crescendo, né? Principalmente os Estados Unidos e esse setor de tecnologia preponderante nesse crescimento. E aqui no Brasil, mesmo num período onde o Brasil cresceu pouco, é, tinha um, tiveram várias histórias legais, né? Então, investidores que a gente investe souberam extrair o melhor daqui de dentro, né? Então, é, mesmo num ambiente de juro muito alto e crescimento baixo, né? Então, é, a gente usa muito o, o trabalho que a gente faz de identificar quem são os melhores gestores, porque essa turma vai saber identificar as melhores oportunidades, uhum. enquanto lá fora é, foi um trabalho mais difícil, né? mas, por outro lado, o índice passivo deu um belo de um retorno. Bom, vamos, vamos fazer para a minha penúltima pergunta, depois eu quero aproveitar que estão vocês dois aqui para aproveitar o cenário é, atual de hoje. Né? Mas só para levantar aqui, então, só para a gente fazer um, um resumão aqui do que a gente conversou, né? É, então, os diferenciais de investir no exterior... O é, que, que vocês destacariam mais, assim, é diversificação de moeda, né? É, eu, eu acho que o principal ponto, Carol, é, é esse, assim, você né, diversificar né, de maneira geral, uhum. né, o, o seu risco também pela moeda é, e a partir disso, né, você consegue melhorar essa relação risco-retorno da sua carteira, uhum. né, que é exatamente o que o Toripa falou, explorar o melhor dos mercados, uhum. mas se você consegue fazer essa descorrelação tem essa capacidade, a sua carteira fica muito mais eficiente. Então, explorando o melhor que o Brasil pode oferecer, né? explorando o melhor adequado à cabeça do investidor brasileiro, né? do mercado internacional, essa relação risco-retorno fica muito mais otimizada. Uhum. Né? Você toma riscos muito mais eficientes. É só um ponto que eu acho sempre interessante de, de mencionar. Né? O, o investidor está sempre preocupado em é, é, controlar o retorno dele. Né? A gente está sempre procurando. Como é que, quanto que eu vou ter de retorno aqui, retorno ali? Mas a variável que a gente con consegue controlar mais é o risco. Né? Então, a gente deveria estar tá muito mais preocupado em otimizar o nosso risco. Uhum. Né? E a partir dessa descorrelação e teses diferentes, a gente consegue trabalhar muito melhor o risco dos portfólios. né Então, acho que um dos benefícios é esse, que no final das contas, nessa conversa de descorrelação, ela vai além dos números. É né? uma descorrelação que vai nos fundamentos. Uhum. Então, quando a gente olha, né por exemplo, a composição da Bolsa Americana, ela tem setores que a Bolsa Brasileira ainda não tem de forma tão relevante. Né? Então, o setor de tecnologia, biotecnologia, um né? setor de, de healthcare bastante desenvolvido, né? então, quer dizer, de telecomunicações, né? então, quer dizer, a gente consegue explorar outras teses né? bastante distintas do mercado local é, para trazer esse, esse benefício para os portfólios. Né? É, é, é importante entender né, muito bem, estar tá confortável, ter alguém que é, mostre ali, entender bem que, em que mundo você está entrando, né, saindo do Brasil, essa questão que você falou, passou da porta, né? trouxe o dinheiro, fez o câmbio, você está entrando num, num mundo que tem muitas opções de investimento, então é ter ir com cautela, ter conhecimento da onde você está entrando para você fazer os seus investimentos, né, com cuidado. É, eu acho que você tem que usar isso a seu favor, né, uhum. assim, se, se, é, se, se for do, da, da vontade de ter um portfólio mais conservador é, investindo só em renda fixa Brasil, você pode fazer, mas tem um mundo inteiro lá fora para para explorar, né, então a gente é sempre favorável é, a tentar extrair o, o melhor que tem né, no mundo inteiro, né, então... Acho que seja num portfólio 100% lá fora ou mesmo num portfólio local, aí vai depender da conjuntura, né? se você vai querer ter mais ou menos exposição lá fora. Mas hoje, é, acho que o que dá para dizer é que a gente tem, tem acesso, tem tecnologia, uhum. tem time, tem inteligência. É, e a gente tem um cardápio imenso na nossa frente para procurar as melhores opções de investimento. Obrigada, foi, foi ótimo. Acho que falar sobre isso é muito importante, deixar muito claro e trazer esse conteúdo aqui para ajudar a, todo mundo a entender e a importância de fazer essa diversificação global. Obrigada. Eu queria fazer uma última pergunta, já que vocês estão aqui cenário é, olhando para o Brasil, né? A gente tem um cenário político aí, tem eleições. É, como é que você está vendo o comportamento assim, tanto dos clientes quanto dos mercados para esse ano? Tá tendo volatilidade, muita volatilidade ou não? E nos Estados Unidos, né? A gente tem falado muito com o Santucci, com o João, mas você tem passado isso, conversado muito com os clientes também do cenário global e o que os Estados Unidos está passando com a inflação super alta. Há mais de 40 anos não passava por um cenário como esse, né? Então, só fazer um breve um breve resumo assim do que que vocês estão vendo assim acho que tanto local quanto internacional acho que é importante assim aproveitar que vocês estão aqui que começa <risos> eu posso começar falando acho que também é, é, o conteúdo tá bem fresco é. né da última conversa com, é. com o Santucci com do, do, do Scandius mas eu acho que é no final das contas assim a, a gente tem que estar sempre olhando o momento do ciclo econômico que a gente está né? então isso sempre adequa as nossas posições nos portfólios né e o próximo passo do ciclo econômico né, americano, que no final das contas né, tende a ditar um pouco do ciclo econômico global, seria né, uma desaceleração da atividade. Uhum. Né? A inflação ainda está sendo mais, um pouco mais persistente, né? uma hora também ela vai ceder, né? então a, seria desaceleração da atividade em combinação com uma desaceleração da inflação. Né? E para posicionar o portfólio dessa maneira, né, a gente tem que é, é, focar bastante em qualidade, nesse momento do ciclo, né, como a economia é um pouco mais adversa em termos de atividade, né, com um cenário um pouco mais desafiador de crescimento, uma queda na demanda, a gente sabe que, as empresas que tendem a sobreviver são né, as empresas de mais qualidade. Né? Qualidade, às vezes, é sempre um, um, um conceito muito etéreo, né? mas aqui uhum. qualidade a gente está falando de empresas que têm uma recorrência na geração de resultados, que normalmente são líderes nos seus setores, que tem o que a gente chama né, de um, um, uma estrutura de franchise, né, que normalmente a gente fala né, que tem um setor com alta barreira de entrada, né, acaba sendo uma empresa tocada por um bom management, tem por aí vai. Né? Então, a gente tem direcionado grande parte né, da nossa alocação é, de renda variável nesses é, em gestores né, que focam em mais, é, em mais qualidade, então um viés um pouco maior de proteção. E na parcela de renda fixa também mesma coisa, né? A incerteza de atividade Pode gerar ainda alguma volatilidade, ainda alguma oscilação naquela renda fixa de crédito mais arriscado. Uhum. Né? Então, um high yield, por exemplo. É, e, por outro lado, né, toda essa incerteza de inflação já resultou numa boa elevação de juros. Né? Então, quer dizer, se você avaliar né, nos índices de renda fixa do ano passado quem pagava um yield acima de 4%, né, os índices de high grade eram pouquíssimos nomes, naquela né? discussão de juro baixo, né, de né, juro negativo. Né? Hoje a história é totalmente diferente. Né? Uhum. Você consegue papéis excelentes, rendendo aí acima de 5%, 6%, né? dependendo do duration, do, do prazo de vencimento que você está avaliando. Então a gente tem direcionado a carteira de renda fixa a explorar né? essas taxas de juros né? mais atrativas, mas também com viés né? de ativos mais investment grade, né? um pouco mais de proteção, uhum. explorando mais isso. Né? Então realmente direcionando a nossa carteira, principalmente de fim de ciclo. Né, cauteloso né, e, e uma alocação com instrumentos mais protegidos em renda variável uhum. e também renda fixa explorando ainda um pouco né, esse yield atrativo, mas tomando cuidado com uma certa volatilidade. Né. E aí só um ponto antes de, de, de passar para o para que acho é super importante no mercado internacional agora, é que a correlação de renda fixa e renda variável, como a gente mencionou, sempre funciona uhum. muito bem. Num contexto de inflação mais elevada e incerteza, né, com relação à expectativa de inflação, essa correlação das classes ativos não funciona tão bem quanto no passado. Uhum. Né? Isso é um ponto que tem que se tomar bastante cuidado. Né? Então a gente procura teses adicionais para o portfólio para trazer uma nova descorrelação. Né? Todo aquele conceito de complementariedade do portfólio né? de risco. Então a gente col coloca algumas, carteiras, algumas posições né? que o Santu já deve ter falado, do desse Y, DXY, uhum. né? comprado em dólar. Sim. A gente busca hedge funds né? pouquíssimos correlacionados com o mercado de juros e renda variável. Então, quer dizer, buscando outras alternativas para suprir uhum. essa, essa maior correlação, né? essa é, consequência, vamos dizer assim, né? entre aspas, negativa, né? da maior correlação entre renda fixa e renda variável, a gente busca outros instrumentos né? para agregar portfólio, que de novo, né? o mercado lá fora sendo muito profundo, uhum. a gente tem um leque de instrumentos para é, fazer esse papel na, na carteira. Né? É, bom, passando para para a parte local, né? Eu acho que eu até prefiro que o Ricardo comece falando de internacional, porque o Brasil ele não é uma ilha isolada do mundo, uhum. né? Então é, é, é natural que o que esteja acontecendo lá fora vai acabar afetando o Brasil. Mas por incrível que pareça, é mesmo considerando esse ambiente mais adverso, né? O um nível de inflação muito alto, né? A grande verdade é que a pandemia ela foi um grande choque de oferta, né? Que foi é, é, é contraposto com um choque de demanda muito grande né, dos bancos centrais, né, e você gerou um nível de inflação muito alto, né, economias muito estimuladas. Então, a gente está vivendo um, é, é um níveis de inflação que a gente não via né, há décadas, né, fora a questão energética na Europa, né, a guerra que tá, infelizmente está acontecendo, essa desaceleração na China. Agora, mesmo nesse contexto todo mais adverso, a gente tem uma visão positiva para o Brasil, né? porque a gente acha que o, o Brasil ele, ele se antecipou a esse ciclo. Uhum. Né? A gente estava é, com o um juro muito baixo, lá em, a Selic em 2%, começou a subir juros em março do ano passado, foi de 2% para 3,75%. Né? É, semana que vem tem, tem nova reunião do Copom, não sabemos se ele vai subir mais uma vez ou não, mas foi um ciclo muito rápido, né? teve uma grande reprecificação, dos ativos locais, é, mas é bem provável que ele vai parar, né? uhum. ou já parou ou vai parar na próxima reunião, então vai ser um dos primeiros bancos centrais aí dos países mais relevantes que vai parar de subir juros. Né? A gente começou a ver alguma, é, algum pico de inflação, né? por mais que é, a queda da inflação recente tenha sido muito concentrado em alguns itens, né? A gente é, já começa a ver uma trajetória mais positiva, né? A gente começou a ver um, é, revisões de inflação para baixo, é, tanto em 2022 como em 2023. E o nível do juro hoje ele é muito contracionista, né? Então a gente acha que isso foi para os preços, né? Então o Brasil foi um dos primeiros a subir o juros, vai ser um dos primeiros a parar e possivelmente vai ser um dos primeiros a, a discutir corte de juros também. Então a gente acha que o Brasil ele é bem posicionado. Uhum. É, nesse mundo pensando em, em ciclo de, de política monetária né E você comentou Carol tem a gente vai ter eleição daqui a duas semanas né em breve a gente vai saber o resultado mas a gente acha que o Brasil ele sobrevive independente de uhum. quem quem vai ser o, é, o, o vencedor das eleições né eu acho que tem, tem desafios estruturais importantes né então é, a gente acha que o fiscal é um tema relevante né saber qual que vai ser o arcabouço fiscal a partir do ano que vem, se o teto de gasto fica do jeito que está, você vai ter é, alguma reformulação, é super relevante. Mas, de novo, é, eu acho que o ponto do ciclo para investimentos no Brasil ele é, ele é muito bom. Os ativos no Brasil ele, ele sofreram uma reprecificação, tanto em renda fixa quanto em renda variável. É, muito relevante. Então, é, uma vez que essa reprecificação ela já já ocorreu, a gente acha que daqui para frente é, as oportunidades, as expectativas de retorno são muito boas, né? Então, é, precisa combinar um pouco com esse é, cenário externo mais adverso. Uhum. É, mas acho que mesmo considerando isso, é, eu acho que o Brasil até setorialmente no, no mundo ele tem uma vantagem. É, competitiva é bem relevante. A gente tem visto os dados de atividade surpreendendo para cima. Né? Acho que uhum. boa parte do mercado se surpreendeu é, ao longo desse ano. Né? A gente revisou o PIB para cima. Então, eu acho que as perspectivas para o Brasil em termos de, de investimento é muito boa Obrigada. Bom, ah. ótimo. Obrigada aí pela análise rápida de vocês dois. Tinha que aproveitar esse momento. Hum. <risos> e obrigada por estarem aqui, acho que por tocar no, nos pontos assim, para a gente explicar a importância de diversificação global. O cenário é turbulento, mas existem sim boas oportunidades. Acho que tem que olhar com cautela, analisar o seu perfil, analisar onde está entrando, né? E com, com muito cuidado e com o um acompanhamento que. Que, que terão bons retornos, né? Que vão, vai fazer um, uma boa alocação de um portfólio. Isso hum. aí. Obrigado pelo convite, Fera. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Aguardo vocês no próximo episódio.